Está começando Nossa Língua Portuguesa. No programa de hoje eu tenho o prazer e a honra de apresentar a você um dos nomes mais importantes da nossa cultura popular. Mestre Mário Lago, ator, poeta, escritor, compositor de música popular e tudo mais. Mário é lenda viva, personagem, testemunha de Toda a nossa história recente. E ele vai falar um pouquinho disso tudo aqui com a gente. Eu volto já já. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa, nossa, nossa língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa, nossa língua, nossa, nossa, nossa língua nossa. Nossa língua portuguesa. Portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nós, nossa língua. O nossa língua portuguesa de hoje recebe Mário Lago, que dispensa apresentação. O Brasil todo conhece seu trabalho, Mário. Você que brilhou e brilha numa série de territórios da cultura e... Eu começaria falando, Mário, você é filho de maestro, né? Seu pai era maestro. Meu pai era maestro, também violinista, pianista e maestro também. Filho de músicos. Minha mãe, filha de músicos e irmã de músicos. Consequentemente, do que eu saí, só podia sair, estudei direito, mas botei o diploma em cima do armário, fiz a vontade de minha mãe, agora vou fazer o que quero. É, é, é, foi ela viagem. que quis que, que você fizesse... Olha, eu consegui falar, dizer você, tá vendo? Ó, combinamos tanto isso lá fora e eu consegui aqui. Foi ela que quis que você fizesse direito. Não, é, porque minha mãe tinha um grande sonho na vida dela. Né? É. Eu era magro, alto. Eu tinha uma boa, uma, um bom físico para usar casaca, casaca. Né? É. Então minha mãe queria primeiro que eu fosse concertista. É. Estudei piano até o sexto ano com a dona Lucília Vila Lobos. Mas no sexto ano eu já comecei a gostar de samba. Larguei. Então minha mãe ficou com o delírio do embaixador. Eu tinha um físico para embaixador, podia usar casaca, não? Eu tinha um físico para casaca. <risos> não. É. Eu fui usar casaca numa peça com ator. Sim. <risos> E isso tudo nos leva a pensar no seguinte, é, é, tem a ver a história do, do, da formalidade, do formalismo? Nessa época as pessoas tinham esses desejos de, de cumprir essas etapas de formalidade, o filho médico, o engenheiro, o advogado, essa história toda? E no século passado também tinha o um filho padre, né? Padre também. É, e no meu tempo, eu sou de 1911, era o meu, ter um doutor na família era importante, né? Sim, não é? sim. E eu... Fiz, fiz à vontade. a vontade da vela, está aqui o, o diploma, mãe. Fulta, mãe. Ah. Bom, e me diga uma coisa, é, o parnasianismo ainda dava os seus suspiros. Isso tem a ver com a sua formação de poeta? Que, que herança você recebeu do, do, dos parnasianos? O, como é que foi o seu despertar para o texto, para a escrita, juntando com essa coisa do, do direito e por aí vai? Como é que é essa história? Bom... Como eu vinha dizendo, eu, eu, eu me tornei leitor mesmo, ledor, é. no Colégio Pedro II, em 1923. É. Por quê? Faltou um professor, então tinha aquela hora vaga, vamos para a biblioteca. E eu, professor de física, eu fui para a biblioteca e pedi um livro de física. E o bibliotecário, bibliotecário que era o Jarbas Andréa, disse, meu filho, se você não, não teve aula de física, por que, que vai estudar física? Olha... Eu vou dar para você ler Memórias Póstumas de Cubas, de Marcos Machado de Assis. E foi como eu me viciei ler. É. Evidentemente, eu sou da época, do parnasianismo. Né? Sim. Eu vi lá que eu recitava os potes. Né? É. <risos> de forma que foi essa formação toda minha, não é? Depois me tinha sempre com teatro, assistindo muito teatro. É. Mia Tocopi Ferreira, Leopoldo Froz representar, eu sempre tive uma quedazinha pro teatro, né? Mas eu quero voltar ainda ao estudante Mário Lago, você teve aula com o Antenor Nascentes, é isso? E José Oiticica, no colégio Pedro II. E o Antenor Nascentes, para quem não sabe, é um dos grandes linguistas deste país, deixou uma obra toda, aliás, um trabalho dele... É, Importantes são os, os dicionários dele e, e toda a obra linguística do Antenor Nascentes Que você que, que quer estudar letras, que quer estudar a língua, precisa conhecer. E é. Hum. Diga, diga, diga. Eu mais. até, quando encontrei com ele, é ah. porque eu fui banco de honra com ele, né, no Colégio Pedro II. Eu, quando encontrei com ele, estava Aurora fazendo sucesso, eu digo, professor. Eu quero lhe pedir desculpa, né? veja só que bom que era, e não que bom seria. Ele disse, é. não, meu filho, esse que bom que era, esse que aqui, justificou, era, ficou mais gostoso, ficou é. mais, como os italianos dizem, orecchiabile. É. ele era a favor da, da, da escrita já simplificada? Simplificada, antes da, L, da de ele, ela com um L só, de tom, que tinha um PH, que tinha no meio, física, sem o FI. T I T A y, é? E, é. Era, era tísica demais. Por isso que ninguém ficava bom de, de tísica, porque era uma palavra tão complicada, para escrever, é. que a pessoa quando acabava de dizer a palavra estava tísico. Você pegou a reforma de 1943, né? houve uma reforma ortográfica em 1943. Você pegou a mini reforma de 71, né? e estão querendo fazer outra aí. Estão né? querendo. O que, que, que você pensa disso? Como é que essas reformas olha, passaram pela olha, sua vida? Olha, eu vou decepcionar vocês, porque eu não conheço a reforma de 43. Nunca tive peito, vamos dizer fôlego, para ler uma reforma. Que aí, artigo, item, parágrafo, não. razão porque eu abandonei o curso de direito, era muito artigo para mim. É. E eu não tenho essa disciplina não. É. E eu cometo erros de grafia, eu sei que cometo erros. Quer dizer, quando porque não foi tão Tão assim, rígida quanto era o pensamento oito de oito e de Sim. De forma que está algumas coisas como para para ele nascer. Por que este S se nós não dizemos? Sim. O brasileiro não diz o S. O é, português diz. O português diz nascer, né? É. Ele diz, é. Excelência para que o X? É. O português diz excelência. É. O, o, Excel, o X no nosso, no nosso Excelência Brasileira é propagaio de pirata. É. Não vai dizer mesmo. Não? Quer dizer, você ignorou solenemente as... Assim, qualquer reforma. As reformas todas. Mas vamos lá, vamos voltar a falar da, da criação uh, de texto. É, é, como é que você escreve uma letra de música e como é, como é que você escreve um poema porque você fez... As duas coisas em abundância. Qual é a diferença para você entre escrever letra de música e escrever poesia, escrever outras Olha, coisas? A diferença não existe. Porque eu tenho um princípio, tudo que eu faço é sempre com absoluta paixão. Eu fico concentrado naquilo e estou apaixonado por aquilo. No momento, minha grande paixão é essa entrevista. <risos> fazendo uma letra de samba, a minha paixão é quando estou fazendo letra de samba. Quando vou fazer, que eu não chamo de poema, uns versos diferentes... A minha paixão é aquela. De forma que tudo é, é pro, produto de espontaneidade. N Nunca fiquei assim, pensando, quer aí, deixa eu fazer um poema sobre isto. É. Não, é o que vem. O que vem serve. Se veio naturalmente, serve. É, você chega a, por exemplo, no, no, no livro que você escreveu, daqui a pouco a gente vai até mostrar, o 16 Linhas Cravadas, você se impôs a disciplina de que cada história teria 16 linhas, né, é. cravadas, né? Por que essa, esse número cabalístico e, por, e, e como é que foi fazer isso? Não, não houve nada de cabalístico. <risos> não foi 16, não podia sair 22, é. 40. É. Era um, um treino meu, porque eu gosto muito de quadra, né? É. Gosto muito de quadra. É. Então, fazer uma prosa assim, mas que tenha um limite. É. Bom, vou tentar. E foi um exercício para mim maravilhoso, né? É. Uma, um problema de minitea, miniaturizar uma, é. um, uma história, né? E deu, deu muito trabalho, né? Porque você sabe, você faz um organograma, bom. Essa história você já pensa no organograma, assim, tirando as gorduras, né? É. Agora, quando vai para a máquina, a imaginação vai solta. Você escreve na máquina? Na né? máquina, nunca computador. Eu tenho um profundo respeito para aqueles. Excelentíssimo senhor. É. Mas quando você chega na máquina, você vai a 40 linhas. É. E aí, aí é que aí é o gostoso da história, Pascoal. É. Você tem que passar aquilo para 16. É. Você sofre como se estivesse fazendo um parricídio. Né? É. Pra, esta, esta frase é tão bonita. Tá? Podia até fazer parte de uma antologia poética, tá? mas não dá. Eu tenho que fazer 16. Então você vai matando filhos. Porque a palavra é filho. O que você escreve é filho. Você vai matando filhos. Tá? Até chegar a 16 linhas. Mas que não seja uma ficha técnica, tem que conservar Esse, um sabor de história. É, é. é uma narrativa, não é? Quando consigo aquilo é uma delícia. Está aqui feito. E você conseguiu muitas delícias nesse livro, porque algumas Obrigado histórias... Obrigado pelas delícias. Nossa senhora, algumas histórias são saborosíssimas, aquela que você... É, fala do professor de, de, de, de português, que, do verbo suicidar. Eu queria até que você lembrasse, como apresentasse aqui para o nosso telespectador. Teve até um problema de revisão, mas conte, conte para gente, por favor. Não, foi o seguinte, é aquele professor era um professor de português amado pelo, pelos, pelos alunos. alunos né? é. Era uma, um presente do céu ser alunos dele. Então, até os outros professores tinham uma certa inveja dele. Porque todos os alunos estavam sempre com assim, aquele professor, na hora de, da formatura, era o patrono da, da classe e tal. E ele era muito rígido, ele passava o tempo todo com regrinhas, com gramatiquices, né? É. Então, o verbo suicidar, não existe o verbo suicidar. O verbo é suicidar, porque sui já é um reflexo. E vem, é, é suicidar-se. É. Um dia ele foi para casa, não avisou, ele saiu mais cedo do colégio, não avisou, né? Que estava indo para casa, quando chegou, estava... A esposa dele, embaixo de um homem, os dois mais revoltos do que madressaca e tal. E ele deixou um bilhete lacônico: A suicidou-me. Foi uma invenção, eu digo, na hora. Mas é uma tese linguística <risos> maravilhosa esse texto, porque. É, é, foi em discussão toda a questão do... Toda do... a questão. Quer dizer, é. quando chega numa reação pessoal, esqueceu tudo, né? É, é. Foi um traído como outro qualquer, é, né? é. O traído não conhece gramática. Pois é. E o mais interessante é que o revisor meteu os pés pelas ah, botou, mãos... Porque... suicidou-se. Você escreveu Adélia Su suicidou-se. Suicidou e ele votou suicidou-se. Não só no próprio texto, como na, na contracapa. Na contracapa. Cara. Na contracapa, né? E na contracapa eu não corrigir. É... Aliás, o Milo Fernandes dizia, ou diz, que ele é contra a pena de morte, com exceção de revisor, né? E eu digo que o revisor é um sifilítico que faz filho na mulher dos outros. <risos> Terrível. Ô, ô, Mário, nesse livro também, você fala das figueiriadas, é isso? É, figueiriadas. Textos que você escreveu na época do general Figueiredo, uhum. né? E, que, e, e num dos textos você fala do verbo explodir, né? É. Porque o Figueiredo, numa famosa declaração, disse se alguém tentar impedir a democracia que eu vou implantar nesse país, eu mando prender, bater, arrebentar, eu explodo. explodo. Né? Ele disse eu explodo. É, explodo. É, ele disse eu explodo. E você faz um comentáriozinho muito interessante num, num dos trechos do, do, dessas figueiridas. Você podia... Ah, já não me lembro. Não lembra? Não. Ele fala... Uh, é porque mexe com, com língua também. Você acha que até submeteu uh, o texto, mandou o texto, ou o Drummond leu, uh, sabe ah, Deus nele, como... Não, Drummond é outra coisa que eu já já vou contar ah, é? a respeito de Figueiredo. É? Então, Mas não me lembro. Então, e como? diga de, de Drummond. A minha casa, casa é muito distraída, sabe? Todos é. nós na casa somos distraídos. Um dia, bateram a porta, um cidadão entregou, isso aqui é para o Mar do Lago. É. Coisa grande, um embrulho grande. quando eu cheguei... Agora, quem recebeu, depois que a pessoa foi embora, espera isso parece que era o Caduão de Andrade. <risos> Uma edição de luxo do Dom Quixote, é. que eu até transcrevo é, é. a dedicatória, essa dedicatória, para mim, foi manada do céu durante seis meses. É. Eu passei a chamar todo mundo de burro, eu tinha ou, tira aquelas palavras do Caduão de Andrade, o resto era tudo besteira. É. Ninguém valia nada perto de mim. Era eu, o cadavão de Andrade e uns outros. E aí ele, ele, de fato, ele disse que você devia tocar e a bola para frente. A é, é. poética e Porque nós vivíamos um período complicado, conturbado. Eu Havia sei. quem dissesse que mexer com Figueiredo talvez colocasse em risco todo o processo de abertura. Você se viu até numa, numa situação delicada em relação Só a isso. Só publiquei aquele, é. aquele primeiro canto, né? É. E o, e o cara, quando nos encontravam, oh, acaba aqui, o homem está dizendo tanta besteira, acaba, é. Mas aí, gatos escaldado, água fria tem medo. Eu conheço, cadeia muito. É. Digo, não, peraí, aí. aí já passa o seu negócio pessoal. É. Pessoal, acaso, pessoais são incríveis. Por exemplo, meu filho tem uma fazenda, quer invadir a minha fazenda, eu mando o um exército. Essas é. coisas são sempre muito perigosas. Né? É. De forma que, eu não sei nem por que falei nisso agora, mas está é. falado. Está falado. De forma que eu digo, não, fui fazendo, mas guardei. É. E agora, então, não é mais um, uma afronta, é um, uma gotação. né? Por isso que eu publiquei todo ele, né? E já que você não, não se lembra, eu peço permissão, a história do, do, do explodir, até para satirizar você dizia que, uh, e agora, como é que vai ser o verbo, né? Eu explodo, mas o verbo não é explodir, o verbo é explodir, e você satiriza dizendo que um alguém, que eu não lembro mais, uma autoridade daquelas, diz não... Passa a valer o verbo explodir, como quem diz. Até nisso eles mexem, eles pois podem é. tudo e mexem até por decreto na, na conjugação do verbo e no próprio verbo, né? No verbo explodir. É, e você foi muito perseguido por várias ditaduras e várias... Bom, eu conheci Estado Novo é. e conheci 64. A primeira, a primeira vez que me convidaram para ficar retido foi em 32. Eu era estudante de Direito ainda. É. Depois, 41. 46, 49, 64, 69. Nossa senhora, é muita coisa. Para quem sai a chuva é para se molhar. É. Eu quando entrei, adotei uma filosofia, a, a, incorporei uma ideologia, já sabia tudo que podia acontecer. Fora que não é surpresa. Né? Agora, realmente, na primeira cadeia, eu levei um susto desgraçado. É. Quando eu me vi sozinho na sala, no hospital do exército. Vamos, Caju. Eu me lembrei de um livro que havia do Lemini se for desprezo, camarada, o comportamento do preso. E eu comecei a cobrar, não é? Mas se começar a baixar o pau, até que ponto eu vou existir? Quer dizer, começa aquela angústia, né Porque a primeira prisão é com o primeiro sutiã, você não esquece. Sim. E está aquele negócio, eu estava naquela angústia, a luz vinha de fora, a sala não tinha luz. Aparece uma silhueta, culote, cap. Ele vi chegou. O cara disse, olha, rapaz, se você tem algum papel que comprometa, vai ali no banheiro, rasca tudo, no, ato, no vaso sanitário e puxa a volta. Eu fico aqui. Quando eu saí do banheiro, que eu, como todo esquerda que se presta, eu estava cheio de papel. Ah. Quando eu saí do banheiro, eu fui abrindo a porta para sair, o cara saiu. Foi embora, eu nunca soube quem é. Uma solidariedade assim espontânea, né? Isso é uma coisa impressionante. Não, né? não, não. Cadê? Tem umas coisas muito engraçadas. De 64, é. tinha gente que deixava comida na porta da minha casa e ia embora. É. Tocava a campainha e saía. É gostoso. Você sentir que há um clima para você pensar de assim ou assado. Né? E qual é o, uma história importante que aconteceu com você em 44? Um interrogatório especial, particular, o que, que você podia... Não, foi ali que eu levei um, um cassação. É. Aí, é. Aí, bom, ali eu que provoquei, não né? é. E eu provoquei porque eu, antes de me mandar para detenção, o delegado fez umas perguntas, assim, rotina, para atualizar a prontuário. O senhor, onde é que trabalha? Eu digo, o senhor sabe, é rádio mais do que meiga. Quanto ganho? 1.500 cruzados. Ah, tá bem, pode ir. Não, tem mais. Eu ganho 1.500 cruzados ou cruzeiros como o ao, radioator. Agora, para escrever, eu ganho mais 1.500 cruzeiros. Pode ir. Eu tenho mais. Mais? Eu tenho 250 cruzeiros de adicionais para ensaiar o que escrevo. Ele começou a fazer a conta. 1.500, mais 1.500, 3.000, mais 2.000, 3.250. Esse comunista aqui da mãe ganha mais que eu. Aí que resolvi me divertir a coisa do delegado, né? Quando ele dizia, pode ir. Eu digo, tem mais. Mais? Sim, direito doutorado, né? Nada além, enquanto haver saudade, dá-me tuas mãos. Número um, eu sei, eu conheço o repertório, minha mulher canta todas essas besteiras que tocam no rádio. É. Eu continuei. Devolve, será, fracasso, aurora. Tá bem, pode ir, Tem mais. É. Mais? vida de disco, né? É. E sempre dá uma média assim, uns dois mil, com os direitos autorais de três mil. E andar por aí, ele diz, tá bem, pode ir, digo, Tem mais. Mais? Menagens de parte e piano. Isso tá pouco, realmente, dá 700 Tudo isto com samba, senhor Mário Lago. E com a consciência tranquila, senhor delegado. Aí um tira que tava até tá, me deu um cachação com o quadro, bati com a cadeira, com é. a cara lá mesmo. Nossa senhora. Mário, você falou de tantas músicas aí, a gente vai falar disso num próximo programa que a gente vai fazer, né? Por enquanto fica para o telespectador o convite para o próximo programa do qual participará Mário Lago. A gente vai para um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta. Mestre Mário Lago dedicou uma de suas delícias, desta delícia que é o 16 linhas cravadas, a uma história maravilhosa sobre o X aqui. Eu peço licença a você, Mário, para ler. Para né? mim é uma honra. Puxa vida. No quadro negro estava escrito que as palavras com acentuação tônica na última sílaba são oxítonas. E Nino quis saber como se pronunciava aquele X. Como se fosse CS. O ano letivo estava no fim e Nino perguntou quando seriam os exames. <risos> Não é exames, Nino. A tia disse que X se diz X. Na palavra oxítona, em exame soa como Z. Nino tinha 15 anos e ainda no primeiro grau. Seu pai prometeu férias na Disneylândia se passasse. Inútil. Reprovado. Tia, dei exame. Não é vezame. A tia falou, o X vale Z. Em exame, em vexame, é como se o X fosse CH. O menino descendia de italianos. Sua aprovação envolvia honra à pátria. Três explicadores. Nota 9 na recuperação. Muito bem, Nino. Tia, eu sou o máximo. Não é máximo, menino. X não é igual a CH? Em vexame, em máximo, em máximo, o X soa como C. Mas você passou, ótimo. Eram textos fáceis, eram textos fáceis. Na palavra textos, o X se pronuncia como S. As primeiras vítimas da fúria de Nino foram Ximena, a professora, seu irmão Alexandre e o Xavier da farmácia. Eu imagino que não aconteceu. No manicômio judiciário, onde está há 20 anos, já matou o Xisto, enfermeiro-chefe e um chinês, porque acha que a palavra se escreve com X. <risos> O X é para tudo isso mesmo? Pois é. Devia haver um, um, um movimento dos, dos filólogos para tirar tanto emprego do X. É marajado alfabeto. alfabeto. Vive de... de... Excel excelência, então, é papagaio de pirata. Porque ninguém no Brasil diz excelência. Só o português é que diz. Falta é. muito perdigoto para dizer. Mas diz, excelência. Nós não, nós dizemos é excelente, Então o X é papai. Essa história genial, saborosíssima, delícia das delícias. Aliás, nós separamos aqui algumas canções em que aparecem algumas palavras com o tal do X. Numa delas, daqui para o Meyer, né? De Ed Mota e Chico Amaral. O que que acontece? Imagina a cidade, se no meu táxi. Pois é, o táxi, né? Esse X de táxi, táxi. né, Mário? Táxi. Em compensação, no Zóio de Lula, com o Charlie Brown Jr. Veja lá o que acontece. deixe de Trouxe, que muita gente até diz trouxe, né? É, como se fossem dois S. É, é. trouxe. trouxe. Ah. E depois deixe, deixe viver, deixe ficar, né? O, o X agora, com, como a gente diz, X com valor de CH. Mas na verdade é o único caso em que o X tem som de X mesmo, né? Porque o X de deixar tem som. De deixar, som. é CH. É. E uma outra do Djavan, vamos lá. Eu olhar não me diz exato exatamente... quem não me diz exato, né? O X aqui é o X de, como vão dizer, né? De exame e por aí vai. Mário, delícia, hein? Parabéns, maravilha. Quem não conseguir aprender como se usa o X com esse texto, pelo menos morre de rir. É isso. Você já ouviu o termo Ghost writer? Ghostwriter é o escritor que, sob encomenda, escreve um livro para outro escritor que é quem assina a obra. Literalmente o termo significa escritor fantasma, ghost em inglês significa fantasma, espírito. Writer, aquele que escreve escritor, trata-se de uma profissão bastante comum na indústria de best sellers, livros bem vendidos. Pois não é que uma equipe de televisão, a mesma que fez o Vila Sésamo americano, tomou o termo Ghostwriter ao pé da letra e criou a série O Fantasma Escritor? O personagem principal é uma alma penada, que adora escrever, até porque não tem outro meio de se comunicar, e adora decifrar enigmas. Para isso ele conta com a ajuda preciosa de crianças inteligentes e também aficionadas por charadas e criptogramas. Cada uma delas traz consigo um caderno, onde o escritor desencarnado possa pintar e bordar, isto é, escrever. Para acompanhar a trama, é preciso estar de olho nos textos que a simpática turminha vai escrevendo. Dessa maneira, você vê, ouve e lê a história. É bastante divertido e você pode bancar também o detetive. É o um número de armário, Leni. O um número de armário. É o número do armário do membro da equipe do Cad. É por aqui, vamos. Aqui, achei. Mas de quem é esse armário? Perto do armário 163, mas não vi ninguém. Quem sabe a pessoa saiu cedo da escola? É, para roubar uma criancinha. Espero que o Jamal tenha mais sorte na secretaria da escola. E aí? Nada. A secretária não quis me dar o nome do aluno que usa o armário 163. Morremos na praia. A série O Fantasma o Escritor está sendo exibida pela TV Cultura de segunda a sexta-feira, às quatro da tarde. Não deixe de ver, é muito interessante. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, língua. Nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa.